O vídeo renderiza aqui. Eu assisto o vídeo no YouTube aqui. E é a mesma coisa. É a, eu tô usando a tela do note dividida em duas. Então eu tô vendo o vídeo ali e editando aqui, mas é o note que tá trabalhando. Isso aqui é só a tela auxiliar, tela secundária. Sei lá como é que chama essa tela. Eu conecto os dois no mesma coisa, entendeu? <risos> Ai, agora eu vou esperar vai ser resumo já dia 2 eu não subi no resumo por causa dele 300 minutos para subir um vídeo no youtube isso é sério eu acabei de gravar um vídeo sobre o meu material da faculdade e uma dica para o que levar no primeiro dia de aula e eu agora tô aqui, eu tirei meu aparelho hoje, ó, não temos mais aparelho! Yay! E agora, hoje é dia 3 de fevereiro, acho que é. E aí agora eu só vou fazer uma limpeza, e pra clarear, polir e tudo mais. E depois acabou a função, minha gente. Acabou! Tô muito feliz de ter tirado. E sobre aparelho, o que eu posso dizer é, é muito ruim usar, porque tu tem que cuidar o que tu come, porque qualquer coisa pode quebrar os braços, mas é muito bom tirar, tipo, hum, meus dentes. Só que dói tirar, já aviso. Principalmente o anel, eu tava com dois anéis ainda embaixo aqui, e assim, é um pouco torturante tirar aquele negócio. Mas de resto é muito simples, é muito rápido de tirar. Os meus anéis de cima caíram sozinhos. De eu comer e puxar, sei lá. Quando eu fui lá, ele tava solto. dela disse: Ah, já vai tirar mesmo, então já deixou sem. E botou de volta. E a bunda da preguiça. Ó. <risos> e então, agora eu tô sem. Eu tô com a contenção por dentro. Aqui. Que não dá pra ver. E que eu não vou mostrar porque eu não vou ficar mostrando minha boca. E... Mas a condição vai ficar por uns dois anos, um ano, dois anos, mais ou menos. E depois daí eu tiro a condação também, e aí, seja o que Deus quiser, amém. Tá pronto. Mas tá bem retinho, tá bem direitinho, eu tô muito feliz, porque sabe, aquele tempo que eu passei sofrendo sem comer uma é do amor, que eu tô louca pra comer, compensou, tá retinho. Eu tô com uma condição em cima e bem baixo, e aquela móvel também, que eu tirei só pra falar, porque eu falo meio embolado com ela E eu ainda tô falando meio chiado por causa da de baixo Que eu ainda não acostumei, eu botei agora as, Acho que umas duas horas que eu botei esse negócio Então no vídeo eu vou estar falando um pouco chiado Não reclamem, que é porque eu acabei de tirar o aparelho Tá bom? Aqui Quem tá aqui sentado no chão fazendo foto De carnaval pra postar Eu realidade Estava deitada até agora Mas, né Hoje é domingo de carnaval E tinha que postar alguma coisa sobre Decidi fazer Um gatinho, peguei as orelhas que eu já tinha E que é super fácil de fazer Isso aqui é Feltro, acho É uma coisinha peludinha, gostosinha Cortada em formato de orelha Numa tiarinha simples de cabelo E meu cabelo tá sujo, por isso tá brilhando desse jeito eu tô aqui, ó parece sempre que eu tô a cara da derrota. <risos> Mas, final de semana saiu esse caderno da Dona com a Marina Schmidt. E ela é daqui do Rio Grande do Sul, eu acho que ela é até de Porto Alegre. Então, dá muito orgulhinho e eu guardo. Sempre que sai blogueira no Dona, eu vou guardando, eu já tenho da Camila. E agora eu tenho o da Marina também. E é legal que assim, é uma forma da minha família... Pessoal, aqui de casa, entender um pouco melhor o que eu faço, porque às vezes só de eu explicar, não elas não têm noção da dimensão que isso tem, e lendo no jornal elas entendem melhor e aceitam melhor. Então, até foi mentira que me disse: Ah, Vi, saiu uma blogueira no jornal. Aí eu fui lá correndo e guardei: Tá aqui, ainda não li, mas vou ler assim que eu puder. E o dela já li, e tá matéria é bem legal, até para entender como tudo começou e tal. E agora eu tenho dois E sim, eu vou aguardar todos que saírem. A partir de agora. A partir da Camila, que foi quando eu decidi que agora vai. <risos> então já tenho na Marina. Quem será a próxima...